Então, deixa eu colocar 100 reais lá, só para você ver como funciona, para você ter noção de como que isso vai acontecer. Tem que ter pelo menos 100 reais, tá? E eu não tenho 100 reais no Inter. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ao vivo. Tem gente que tem dúvida de como que faz, né? Até isso, tem dúvida. Então, não tem problema. A gente vai ensinar aqui agora, ao vivo, tá? E aí eu já mostro para vocês na conta os 100 reais, e você vai ver como que eu vou fazer aqui com vocês. Aí, tem uma técnica. Essa técnica que eu quero que você pegue. Tá? Então vamos lá. E pasmem vocês: mesmo sendo uma jogada do Inter do Gourmet, esse cartão te dá 6 acessos gratuitos por ano em sala VIP do Lounge Key. Ou seja, você tem um cartão Black, era débito, virou crédito com sala VIP de graça. 6 acessos. Eu tô aqui com você na conta do Inter, tá? Aí, ó, ó, ó lá, tá, ó, cartão Platinum, cashback, a divisor, a disposição, olha lá. Tá vendo aqui, ó? É, cliente One, tá vendo aqui, ó? Ser Inter One, tá vendo? Já tá divulgando para você ser One. Eu acabei de falar para você, o segmento é média renda do banco. Uniclés, Van Gogh e tal. Aqui, ó. Tá anunciando aqui, tá vendo? O que, que você vai fazer? Tá vendo essa parte aqui de investimento? Ó, Lembra que seu cartão é de débito ou estou com o nome sujo no SPC? Não tem nenhum problema, tá? Serve para quem tá com o nome no SPC também. Você vai clicar nesse botão aqui, tá? Você vai clicar nesse botãozinho aqui, beleza? Nesse botãozinho você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Renda fixa. Aqui em cima, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Renda fixa. Tá vendo? Renda fixa. Beleza? Clique em renda fixa. Vai abrir para você CDB com liquidez 90, LCI, de Ventures. Você vai clicar nesse botão aqui. ó Olha aqui. ó CDB mais cartão de crédito. O que, que você vai fazer? Eu vou fazer ao vivo com vocês aqui. Tá? Eu não sei se o sistema vai permitir esse horário eu fazer. Eu vou fazer um Pix rapidinho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 então deixa eu só fazer um Pix rapidinho. De 100 reais para poder chegar lá pro Inter. E aí eu já mostro pra vocês na conta os 100 reais E você vai ver como que eu vou fazer aqui com vocês. Aí tem uma técnica. Essa técnica que eu quero que você pegue. Tá? Então vamos lá. Deixa eu pagar aqui o Pix. 100 pila. 100 pila. Só 100 eu não uso quando o Inter para movimentar, não faço isso. Então, deixa eu mandar para vocês. Pronto, já chegou lá no Inter, sem pila. Já chegou. Maravilha, rapidão, né? O Pix é bom por isso. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Caiu lá 100 reais na minha conta, certo? Então, vamos lá. Eu vou entrar de novo lá no investimento. Vou clicar naquela tela que vocês viram comigo lembrando que tá no SPC não tá não tem problema nenhum tá então vamos lá CDB mais cartão de crédito aqui o limite mínimo para aplicar aqui é 100 reais tá então você vai fazer o quê? você vai vir aqui eu colocar 100 reais ok e confirmar o contrato ó, confirmar o contrato tá vendo aqui ó então o que vai acontecer aqui agora olha que o Inter olha olha aqui ó olha a, a mágica acontecendo olha a mágica acontecendo tá vendo aqui ó eu tô sem reais e ele vai render, 80, o seu dinheiro parado aqui, o seu dinheiro parado, ele vai continuar rendendo 80% dele. É um pouquinho mais que a poupança, tá? 100 reais E olha isso daqui, ó, que vai acontecer aqui agora. Eu tenho 20 mil de limite com o Inter, no Black, que eles me deram, tá? Olha o que vai acontecer. O meu limite, após os 100 reais vai ficar como? Vai ficar 20.100, 20.100,00. do que eu pus agora e R$ mil que é do Inter. Se eu concordar com isso, eu clico em investir. Confirma. O banco vai mandar R$ reais ao vivo. Aí, ó. Para vocês verem. Limite investidor liberado. Maravilha. Vamos lá agora no segundo ponto. Vamos lá comigo, no segundo ponto. Vocês vão clicar aqui, ó nesse botão aqui, chamado Inter do Gourmet, tá? De novo, eu tenho 20 mil mais 100 que eu fiz agora, então 20 mil e 100. Se você não tem o valor, de, por exemplo, de limite do cartão, você vai colocar um pouco mais, por exemplo, 500 reais, tá? O um mínimo ali 500 para poder valer. Você vai fazer então o quê? Clicar em Inter do Gourmet, tá? Clica aqui. Você vai clicar aqui, vai abrir para você. Para mim não, porque eu assinei e cancelei, mas ele considerou um ano, tá? Nessa tela aqui vai abrir uma tela para você, este chamado Interdu Gourmet Black. Você vai clicar aqui e vai assinar essa assinatura. 450, tem um desconto anual, tá? 420, se eu não me engano. Em cinco parcelas. Você colocou R$ reais de limite lá. Vai descontar desse valor para você pagar por mês o valor X, tá? Bem, em até 7 dias úteis, vai abrir para você nessa tela aqui do Inter do Gourmet, uma imagem pop-up do Black do Inter. Você vai clicar nessa imagem do pop-up do Black, contratando o Black, ou seja, o seu cartão Gold passa a virar Black. Vai chegar em 22 dias na sua casa. Você vai usar o cartão com esse limite que você tem de 500 reais, de reais, não sei qual é o valor, e vai pagar em dia a fatura. Você vai comprar e vai pagar vai comprar e vai pagar, cashback de 1%, cashback de 1% nesse cartão Black, pague pelo menos três faturas, três faturas desse cartão e libera o Open Fine para o banco que você quer ter relacionamento, o Inter é, logo logo vai estar liberando para você o Open Bank, liberando o Open Bank você passa as informações do Inter para o outro banco, e aí o banco vai saber que você tem um cartão Black vai ficar mais fácil para você ter relacionamento com outro banco, sendo um cliente Black do Inter. Então, quando estiver disponível para você o Open Fine, você libera os dados que você está movendo na conta do Inter, você é um cliente com o cartão Black, e pasmem vocês, mesmo sendo uma jogada do Inter do Gourmet, esse cartão te dá seis acessos gratuitos por ano em sala VIP do LoungeKey. aqui. Ou seja, você tem um cartão Black, era débito, virou crédito, um sala vip de graça. Seis acessos. Se você não viaja muito, viaja uma vez ou duas no ano, o cartão te atende. Seis acessos de graça no Lounge Key. Se na sua cidade tiver o Inter do Gourmet, o restaurante que vocês estão vendo aí, compra um, ganha outro grátis. Cara, você paga a assinatura só nos restaurantes que você dá de graça o prato a sua esposa. Seu esposo. Seus filhos, porque compra um ganha o outro. Você já ouviu falar no restaurante Pecorino? Esses dias, dois membros do canal me pediram uma referência em São Paulo. Eu falei, vai no Pecorino que você vai adorar. Eles foram no Pecorino, tiraram até foto e me mandaram. Cara, luxo, chique demais, gostoso prato, comida boa, barato. Compra um ganha outro. Então, se você frequenta restaurantes, também você ganharia vantagem com esse plano. Se para você na sua praça não tem esse restaurante, não tem essa. Essa situação de, de, de, de praxe, Alagoas tem, Bahia tem, ó Alagoas, Bahia, Ceará, Federal, Distrito, Espírito Santo, Minas, Paraná, é, Paraíba, Pernambuco, Pará, é, Rio, Grande, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então, tem um restaurante na sua cidade, você escolhe, por exemplo, Barueri. Aí você vai comprar um prato, ó, América, Alphaville, Pecorino aqui, ó, que eu falei para vocês, olha que maravilha. Um luxo, olha que delícia. Né? Você compra um prato, ganha outro. Então, você indo algumas vezes, cinco, seis vezes no restaurante durante um ano, você paga a mensalidade de 420 que você pagou até o Black, ou seja, sai de graça. Né? Então, essa é uma das possibilidades de você conseguir ter o Black do Inter. Quando o Inter liberar o Open Find, você libera os dados para o Banco X, você tem um histórico de bom pagador, relacionamento e tem o um cartão Black. O banco vai saber disso, vai passar os dados. E você tem o um cartão Black. Por que, que ele tem um Black no Inter e aqui com a gente ele não tem? Porque o banco não sabe que você fez uma jogada para ter esse cartão do Inter do Gourmet. O banco que recebe a informação não sabe que isso aqui é um Inter do Gourmet. Sabe que é um Black. Né? Então, é uma oportunidade para você ter um cartão. E ele aceita mesmo negativado ao SPC que você vai fazer a assinatura, vai transformar o cartão no Black, vai ter os seis acessos grátis por ano em sala VIP. Né? Mas o problema daqui é que só entra titular. Então, se é casado, por exemplo, a esposa e o esposo, os dois teriam que fazer a mesma jogada. Porque esse cartão não deixa entrar acompanhante.